Nessa estação os dias são naturalmente mais longos e o que a gente fazia, dava um empurrãozinho no fuso horário, dava um empurrãozinho no fuso horário. Dava um empurrãozinho no